tá falando aí de competição fala para galera os títulos que você já ganhou os pelo menos os mais importantes os que mais te emocionaram olha, é... o primeiro por exemplo já que a gente você contou a sua história toda e você não é uma pessoa que veio do esporte talvez o primeiro pode ter sido especial né olha o primeiro pote que eu ganhei foi em categoria né é tá por bom. isso que eu acho o máximo categoria tá Porque é, é eu que eu acho valor e que valoriza muito aquele atleta que que gosta de correr, mas que sabe que não tem com, condições de chegar a um pódio em primeiro geral, né? Sim. A, a questão da idade também, você vê as pessoas mais velhas né, conseguindo subir no pódio para ganhar um troféu. E foi na categoria daquela prova da Fricorne. Sim. Que, que acho que vai voltar agora, vou, né? é C É, CBCR. É, vou, CBCR. Fase. vou, vou, vou, tem que voltar. <risos> Exatamente, foi nessa daquela do Lago, né? Que eu ganhei meu primeiro pódio. Na Mas você já foi nessa segunda fase da corrida, já depois de. Depois da Fila Night Run? É. Foi, bem depois, muito depois. Demorou pra ser o pódio. <risos> Tanto é que eu fiz uma festa, parecia que eu era campeã da prova, né? <risos> Legal, Quando demais. eu subi no pódio. E ganhou a categoria? Ganhei na categoria. Não, ganhei na categoria. Acho que eu cheguei em terceiro. <risos> <risos> Mas eu achei o máximo. Sim. Aí depois daí você vai. Porque na verdade você vai direcionando mais, né? E assim, eu nunca tive isso como meta, né? De, de chegar em primeiro lugar, de conquistar a pódio. Eu nunca tive isso. Eu corria mesmo pelo prazer por, por estar com os amigos, porque terminava a prova, era uma festa, né? Aquela interação, tirar foto, então, assim... Mas aí foi surgindo, né? É, gente, você falou um negócio interessante agora, o tal do direcionando. A gente vai direcionando a nossa energia, né? A gente vai focando num certo alvo, né? Na nossa vida. Porque a gente fala que você é professora, você é mãe, você é esposa, né? e ainda é atleta, só que você dentro de um âmbito da vida social existem muitas coisas que você deve ter deixado de lado ah, para ter focando e direcionando essa sua energia. Como é que foi ao longo desse processo o equilíbrio junto com a casa, com o trabalho para você conseguir direcionar, né? porque muitas vezes a vida chega para a gente e puxa pelo pé e fala não você vai vir para cá não vai dar para ir para lá é, não, você tem que resolver exatamente. esse problema aqui como é que foi isso para você ao longo de todo esse processo você negociou com você mesmo eu quero isso não, não vou abrir mão disso eu vou fazer aquilo quando é que você viu que botou todas as fichas na outra maratona digamos assim no seu esporte olha assim na verdade a gente acaba fazendo um acordo né familiar né é, com meu marido né com meus filhos quando eles eram menores é, meu marido ia com as crianças né para as provas aí ficava com elas e eu ia competir, Ou às vezes eu deixava no, de madrugada deixava meus pais para ir competir e, e assim a gente ia negociando né esse final de semana sou eu que vou competir um outro é você aí à medida que, que meus pais me ajudavam muito né meu pai quando era vivo ele ele sempre gostou de ficar com as crianças, né? E meus filhos foram crescendo também, né? E, e isso foi ajudando, né? E assim, eu tinha uma, uma barreira... Eu sempre enfrentei um pouco uma barreira, porque assim... Minha mãe, por exemplo, acha um absurdo o que eu faço, né? Ela acha assim, gente, mas você vai correr sem, você vai se matar. Eu falei, mãe, se eu morrer correndo, eu vou morrer feliz, então, ela não entende, ela acha assim, nossa, eu tô muito magra. Então, assim, fica aquela coisa de ficar falando na cabeça da gente o tempo todo, né? Uhum. Você vai adoecer. E toda vez que eu chegava feliz com o meu troféuzinho lá, ela... E aí, você ganhou quanto? quanto. <risos> aí eu falava, mãe, eu não ganhei dinheiro, eu ganhei não, o prazer. Eu não pra não sabe o quanto que eu ganhei. Nem prazer. sabe, ela nem sabe, né? <risos> falei não mãe mas eu ganhei quer, quer conquista maior do que o prazer de você estar tá feliz estar tá se realizando então assim ela não entendia muito isso e ele não entende ainda né é complicado para quem é de fora né? é e, assim, a minha irmã também. Tem uma irmã que, que acha um absurdo também. é minha está tá muito magrela. Você vai adoecer, vai ficar velha. Eu falei, vou ficar oh, velha, feliz. Por merece. <risos> Exatamente. Então, assim, você enfrenta alguns. Assim, algumas dificuldades né, dentro da família, né? Então, isso, isso me, me gerava uma angústia muito grande, né? Porque eu saía para os longões no final de semana de semana eu tinha que sair chegar rapidinho para ir para um almoço da família para ajudar então assim às vezes eu já, já me privei né, de ir em aniversário em batizado aí fui, fui criticada né? só pensa em correr a vida não é só corrida, tá né? É mais longa distância, né? Não, não e mais... os treinos de final de semana são sempre longos, né, André? Você acaba, você termina 11 horas, é até que você chega em casa, vai... Tem tá que é. descansar, né? E dá tempo de descansar, não. Vai tomar banho, vai... às vezes tem que fazer almoço, arrumar a cozinha, fazer... Aí tem que sair para o social. Uhum. Então, assim, eu, eu acabei... também que meu marido também é do esporte, né? E, e a gente acaba... Que era uma força que te apoiava. Exatamente. No... Ele sempre, que sempre me apoiou, sempre esteve comigo, tanto é que nas provas, nas ultras, ele sempre foi no apoio, né? Uhum. Agora eu tenho meus filhos. Meu filho uma vez foi, foi de bike uhum. dando apoio. Muito Minha legal. filha sempre vai é legal, dando né? apoio, né? No carro. Então, assim, isso, isso acaba dando uma motivação e uma responsabilidade a mais, né? Eles morrem, os meninos? Eles corriam quando eram menores, né? Estou falando, Agora, o mais velho tá com 18 e ela tá com 15. Já tem que voltar para correr. Pô. Aí, ele faz baitai, faz, faz musculação. Ela é. já tá na fase que não, não quer sério? correr, não. Ela corria e corria muito bem. Uhum. Então, ela ganhava todas as corridas. Corrida. Só que aí começa a cobrança, né? E ela não conseguiu Lidado, lidar com, com essa cobrança. Então, assim, ela achava que ela tinha que ganhar sempre, então ela era muito novinha aí ela não queria mais, não mas quis é mais. bom para aprender também, a é perder né? eu não acho é. que, o grande barato da corrida isso é isso porque quem ganha é só um é. lá e são Exato, um monte de gente é. correndo, tá todo mundo perdendo não, mas é. a, a criança, né e essa Exato, cobrança para a criança, às vezes eles não conseguem entender então hoje em dia ela não, não quer correr, ela fala não, não quero correr não, eu não quero ficar com o meu pé igual o seu mãe, olha só o seu pé <risos> <risos> a unha toda preta tá caindo, então Exato. assim porque ultramaratona tem o lado bom, tem mas tem o lado coisas. sofrido né não, exatamente mas é bom, né, e é, e é bom que alguém é ao um lado pra compartilhar das dores e que entende, porque às vezes se fosse o, o pensamento do seu marido fosse mesmo da sua mãe da sua irmã talvez a gente não estaria aqui trocando a exatamente, ah, com certeza já teria, desistir, esse apoio já foi também. fundamental porque se ele não tivesse sido meu parceiro mesmo, uhum. mesmo Ia conseguir. Isso é o bacana, porque às vezes as pessoas acham que a corrida é algo individual. Hum. Né? Não é. Quem tá lá com as perninhas é você, mas para chegar até aquele momento é a participação de muita Exatamente. gente. Exatamente. Um... E, e participação, você não está sozinha, né? Igual quando eu fui para a Croácia, eu falo que eu fui carregando um monte de gente, né? Porque eu não, eu não tinha condições de, de bancar. Porque a convocação ela sai três meses antes. Então, você não tem como comprar nada, se organizar para nada, porque você não sabe se vai. Você não sabe. Quanto é que tá a passagem? Aí? Agora, pra Alemanha, tá eu tava olhando, tá 9 mil reais. Então, assim é muito dinheiro, né? E não dá para você comprar antes porque você não sabe. Eu fiz, estou fazendo, né? Por favor, cadê o link da vaquinha? Uma coisa, o a Confederação Brasileira não permite que faça vaquinha hum. social, né? É, essa rifa, rifa online, é. vaquinha social a que a eu faço. A Confederação faça. não permite isso é uma parada muito doida elas é. não apoiam, mas você também não pode juntar dinheiro para você Ai, ser patrocinada pelas pessoas mas assim, o que eu, que eu posso estar tá fazendo? Eu consegui, né? Com a ajuda do Júlio, Marquinhos Cerrado, o William Bonde, nós conseguimos é, diárias na Chapada, né que vai uhum. ser um final de semana, numa pousada na, em Alto Paraíso, para o casal. Aí estão fazendo essa rifa, só que a rifa é no papelzinho. Sabe aquela antigamente? Sim. Que a pessoa tem que preencher e a gente sorteia o papelzinho? A gente está fazendo essa rifa. E o William Bond e o Marquinhos Cerrado, eles conseguiram um voucher de mil reais. Na fricórnia, né? Uhum. Então, eles, eles que estão fazendo tanto é que eu não tô mexendo. Tão eles que estão um fazendo movimento. o movimento para... Eu não divulgo nada. Dá para colocar o link deles aí já? Cadê? <risos> <risos> <risos> Fala com ele, com né? É, aí eles estão fazendo. E assim, eu... Nessa, nesse, nessa movimentação de vender rifa, de correr atrás, apareceu um anjo, gente. Oh. Um amigo que eu conheci através da corrida, né? Uhum. Que... Que, que me, me conheceu pelo Instagram, né? E ele corre também, gosta muito, ele é um apoiador do esporte, ele tem uma paixão muito grande pela corrida. E ele vendo essa movimentação, né? Primeiro ele, ele me apoiou dando tênis, né? Porque acho que ele viu meus tênis meio <risos> <risos> detonados. Como que essa menina corre 10 quilômetros numa outra maratona com esses tênis? Foi e me deu alguns tênis, né? Uns pares de tênis. Ah, legal, legal. Então, assim maravilhoso.